Então, dando continuidade à nossa discussão, é, vamos falar um pouco de, de funções de período arbitrário. Que, que a gente considerou que todas as funções, ou a base que a gente estava estudando, tinha período de 2π, né, que é o, o período natural do cosseno, mas esse nem sempre é o caso, né? Então vamos discutir como trabalhar com, com um período arbitrário antes da gente fazer a passagem para a transformada de Fourier. Então, quando a gente fala do cosseno, ele naturalmente, por construção, né, pela maneira como ele foi construído, ele tem período 2π, é, ou seja. Quando a gente diz que a função tem um certo período, é porque se eu somo, é, desculpa, se eu somo esse período ao argumento, a função tem o mesmo valor. Bom, se eu multiplico o argumento por 2, o que, que isso quer dizer? Significa, na, no cosseno em si significa que quando o x chega em π, o cosseno vale menos 1, né? Se eu multiplico por 2 o argumento, significa que quando é, o x for π sobre 2, o argumento do cosseno vai ser 2π. Então, o que aconteceu com a função foi isso. Isso quer dizer que se eu tenho uma função qualquer, É, na verdade, seria melhor a gente escrever assim, né? Quer dizer, o que o x está me dizendo, ou o que o x sobre t está me dizendo, é quanto do período, a fração do período que já passou. Se x sobre t é 0,5, significa que passou meio período. Se o x sobre t é 2, significa que se passaram dois períodos. E, então, eu preciso multiplicar para 2π para transformar essa fração do período num ângulo em radianos, que é o que o, o cosseno espera como argumento. Né? Então, mas se eu, então se eu escrevo assim, o que vai acontecer é que em t sobre 2 menos t sobre 2. vai, ou seja, o período desse cosseno aqui vai ser T né? o, o, escrevendo explicitamente né? a gente costuma escrever ômega x mas é mais claro de entender escrevendo 2 pi x sobre o período né? porque daí fica explícito aqui é a fração do ciclo que passou e essa fração do ciclo multiplicada por 2π vai te dar um ângulo em radiano certo? então Aqui a nossa base agora seria o seguinte, digamos que eu tenha uma certa uma certa frequência fundamental, e então eu teria múltiplos dessa frequência. E assim por diante. É, então. De maneira geral, a gente escreve, né, partindo daqui, como 2nπx, ou 2πnx, sobre t. Então, agora, e da mesma forma o seno, né? Agora... Eu tenho uma função cujo período fundamental é t e cujo n vai me dar múltiplos ou submúltiplos desse período. Né? Então, eu vou ter... As outras vão ficando sucessivamente mais difíceis de desenhar, né? mas à medida que eu vou fazendo o n assumir valores, né? eu vou encaixando mais é, comprimentos de onda mais períodos, né? Aqui ainda a gente não está fazendo distinção entre domínio espacial e domínio temporal, né? Mas eu vou encaixando mais ciclos dentro desse intervalo que eu assumi como sendo período. Né? Então, o N aqui é chamado harmônico. É, então, quer dizer, o fundamental né, o primeiro harmônico, o segundo harmônico, e assim por diante. É. É, então, nesse caso, a nossa transformada... Só, então, isso é relativamente simples, porque é só uma transformação de escala. É né, por isso que eu deixei para fazer por último, porque é, fica muito mais carregado né, de índices. É, então a gente escreve assim se vocês comparam com a da aula passada a única coisa que mudou então foi a reescalação a, reescal, re, a, a não sei como dizer, né? mas foi feita a reescala da coordenada independente para que o cosseno e o seno se repitam em um período T, nesse caso. Né? Então, aqui é a integral. É, isso tudo era de, de menos π a π. Agora, a gente está pegando o um intervalo genérico. O BN. Então isso não adiciona nenhuma uh, novidade per se, né? Eu acho que não tem não tem nada de muito novo, né? Mas agora então a, a série de Fourier é mais geral, a gente pode aplicar ela para funções que tenham quaisquer períodos, né? É, e não fica mais restrito ao período de 2π natural do cosseno, né? É, como eu tinha avisado para vocês, eu deixei isso por último. Deixa eu voltar. Eu deixei isso por último porque eu imaginei que, que seria mais fácil de entender essa notação inicial. Ah, está aqui. Eu acho que seria mais fácil porque daí a gente estava presta, pre, prestando atenção lá só na frequência, digamos assim, né, do, do seno e do cosseno. E agora então tem a reescalado pelo período, né. Mas então eu, eu eu supus que seria mais simples de entender dessa forma se concentrar só na frequência e daí agora então a gente generaliza, né. Existe uma outra generalização que é bastante usada que é usar a série complexa usando a identidade de Euler né? como vocês devem lembrar então a gente poderia condensar toda toda essa série em senos e cossenos em uma só série complexa de fato eu poderia fazer de menos infinito a infinito de CN, 2 πinx sobre t. De forma que aquelas propriedades similares de ortogonalidade do cosseno do seno se aplicam para a exponencial complexa. Né? A identidade leva uma coisa a outra. Então a gente acaba tendo que o CN... Escalar nesse espaço da função com os elementos da base. Certo? Então, como eu faria isso? Eu poderia multiplicar uma exponencial aqui, mx, e então a maioria dos termos, usando a relação de ortogonalidade que eu tinha para o cosseno e para o seno, a maioria dos termos ia se cancelar, só ia sobrar o termo cm, que é o que eu estou escrevendo aí abaixo. Né? integrado em dx certo? bom então é, isso finaliza mais ou menos a nossa discussão de série teriam alguns outros detalhes é, para discutir que seriam as, as questões das, das funções pares e ímpares né? quer dizer as funções pares naturalmente vão ser descritas, vão ser descritas por uma por uma série de funções pares, ou seja, vai ser uma, uma série em cossenos. As funções ímpares vão ser descritas por uma série de funções ímpares que são os senos. É, mas é, esses são resultados que, que aparecem naturalmente, né, na, na discussão e, e ainda como a gente usa mais comumente a série complexa, né? Eu não botei o nome aqui, né? Ou anotação complexa, né? Para a série de Fourier. Então, essa diferenciação não é muito relevante, né? Nos livros mais antigos ainda se encontra séries de Fourier de seno, séries de Fourier de cosseno, mas depois é to toda essa análise foi integrada nas séries complexas, então fica mais simples de, de descrever uh, a série de Fourier. Bom... Vamos falar então da transformada de Fourier, que é um conceito um pouco além da série. O que a gente entende por transformada é que a gente está levando a função de um domínio, digamos, vamos pensar no domínio espacial, tá? A gente tá... Essa função tem um certo comportamento No domínio espacial tá? Eu tô falando espacial assim só para fazer uma analogia com as coisas físicas né? Mas podem ser domínios abstratos E de alguma forma é, Eu vou levar essa função Eu vou descrever essa função em termos de um outro domínio No caso de Fourier A gente vai escrever essa função em termos das frequências. Então, ao invés de eu, me dizer, de eu dizer explicitamente em cada ponto do espaço como a função, a função se comporta, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, eu descrevo quais são as frequências, por exemplo, que estão embutidas nessa função. Tá? Já vou antecipar um pouco a notação que a gente usa. Então, eu poderia dizer, olha. Aqui estão as frequências, tem um bastante de frequência baixa, um pouquinho de frequência um pouco mais alta, um pouquinho mais de outra frequência e pronto. De maneira que se eu conseguisse sintetizar todas essas frequências, eu poderia obter a minha função original. Então, existe uma equivalência completa entre os dois domínios. Eu posso pensar que cada uma dessas representações descreve a minha função completamente num domínio diferente. Aqui no domínio espacial, a, a evolução da função na medida que eu mudo a coordenada e aqui o conteúdo de frequências que existe em toda essa função. São coisas distintas, mas que contêm a mesma informação. Quando a gente estava falando na série de Fourier, a gente estava substituindo uma função f, tá? Por uma soma de termos finitos, de infinitos termos discretos, desculpa, né? Mesmo que aqui, então, eu estou substituindo, a base não muda. O que, que vai mudar? Né? É interessante vocês pensarem nisso. Essa base, para diferentes Ns, é sempre a mesma. O que está que mudando quando eu mudo a F? Os meus CNs. Não preciso copiar, estou exatamente aqui. Então, o meu produto escalar de cada um Cn, de cada um f de X com as funções da base vão me dizer quanto que eu tenho que colocar de cada elemento da base para reconstruir a minha f de X. Então, fazendo uma analogia, quase uma brincadeira, né? É como se eu tivesse um botão ou infinitos botões, né? que controlam quanto eu tenho que botar, imagina, isso é um sintetizador, né? quer dizer, isso não é uma brincadeira, né? na verdade, eh, os sintetizadores analógicos fazem exatamente isso, né? quanto que eu boto dessa onda, dessa onda, dessa onda, dessa onda, dessa onda, quanto que eu boto de cada uma, eu ajusto aqui no botão, no potenciômetro, Tá? E aqui, como saída, eu vou ter f de x. Claro que, que para mim reconstruir a f de x completamente, eu teria que ter infinitos botões e colocar infinitas componentes, né? Porque esse domínio, esse espaço aqui tem dimensão... É, bom, é... Se eu penso em vetores, é um vetor de dimensão infinita, né? não é um espaço de. não é um R de dimensão, um real de dimensão infinita, mas se eu, tava, se eu penso nessa função como um vetor, já que eu estava vindo, estou trazendo essa discussão lá da álgebra linear, se eu penso nessa função como um vetor, ela é um vetor de dimensão infinita. Então eu também vou precisar de infinitos termos aqui para representar esse vetor. Então eu também poderia pensar que. Essa minha f, seja lá como ela fosse, né? agora está sendo representada dessa forma. Eu tenho aqui os meus c's. Tá? c0, c1, c2, c3. Eu também tenho os negativos. c menos 1 é né? menos c1, né? c-1, c-2 e assim por diante. Não faz diferença, tá? Vocês, se vocês trabalharem aqui com a série complexa vão ver que é, que é completamente equivalente a isso, né? Ter dois coeficientes aqui é a mesma coisa que ter um ramo positivo um ramo negativo, né? Aqui eu tinha dois conjuntos imagina, para um dado n eu tinha dois n mais uma coordenadas ou coeficientes. Aqui, para um dado n... Para um n infinito eu também tenho a mesma quantidade, 2n mais o zero. Então eu tenho a mesma quantidade de coeficientes lá e aqui. Então eu poderia pensar, olha, fazendo a análise, isso aqui é a análise, isso é a síntese. Aqui eu estou fazendo a análise, pegando a f e comparando com cada uma das, das funções da base. Isso aqui está me dizendo quanto eu tenho de cada uma. Vou mudar um pouco. Vou fazer um pouco mais. Eu tenho tanto de C1, tanto de C2, tanto de C3. E assim por diante. Então, aqui o C0 é isso. Esse aqui é 2π sobre 3. Esse aqui é 4π sobre T. Esse aqui é 6π sobre t e assim por diante. Né? que é o n0, o n1, o n2 e assim por diante. Então, aqui são as frequências n que eu teria para um certo n. E as minhas frequências, nessa análise da série de Fourier, elas são discretas. Óbvio. Né? Então, elas são discretas e eu tenho um acréscimo. Eu tenho uma série, então eu tenho vários n, eu, eu vou falar dos positivos, tá? Mas lembrem que tem sempre os negativos em se tratando da série complexa, né? Que eu vou começar de zero, só pra gente ir discutindo, né? Então eu vou botar assim: 0, 1, 2, 3 aí isso correspondem as frequências 0 2 π sobre t, 4π sobre t. 6Pi sobre T A diferença entre as frequências É sempre a mesmo Que seria a minha resolução Espectral né? é... O quanto Eu posso Discernir de duas frequências próximas mas e se eu quisesse ter todas as frequências eu, então eu estou analisando a minha f de x em termos dessas frequências pré-estabelecidas mas e se eu quisesse ter todas as frequências tá? ou seja, se eu quisesse aqui o meu wn discreto se eu quisesse analisar todas as frequências, eu gostaria que o meu intervalo entre duas frequências próximas que eu estou analisando fosse para zero. Né? Ou seja, que o meu W virasse contínuo ao invés de discreto. E aquela notação que eu estava colocando assim eu poderia dizer que, na verdade, é um C de Wn, se eu quisesse. Ou, como era discreto, a gente costuma botar como índice, né? Mas, na verdade, isso agora está se transformando num coeficiente que depende da frequência. E o somatório, naturalmente, se transforma numa integral. Dessa forma, eu posso fazer uma análise de Fourier, digamos assim. Isso é a análise de Fourier, certo? Eu estou pegando a minha f e comparando com cada uma das funções da base. Isso é a minha síntese. Eu estou pegando os coeficientes e reconstruindo a minha f. Então, eu posso fazer uma análise de Fourier com todas as minhas frequências. Com todas. Frequências. Porque não tem mais porque eu trabalhar com frequências pré-estabelecidas. Né? Então. O meu CN. Agora eu já tô, vou fazer uma pequena modificação, que eu já vou, como se faz usualmente, tá? Eu já vou começar a usar o T aqui como variável independente. Muito embora, é claro que isso não precisa significar o tempo, né? mas tradicionalmente se faz essa notação, então eu, eu vou seguir para que vocês se identifiquem né, com a literatura. Então, isso pode ser escrito assim, certo? Então eu só fiz uma modificação para deixar implícito aqui o WN, e agora eu substituo Na equação da síntese. O que é a síntese é a reconstrução, né? Eu tinha isso assim, então substituindo essa equação aqui dentro. para não confundir com o T que está lá fora. Aqui está multiplicando. E agora eu faço o que eu tinha dito antes. O meu intervalo entre as frequências vão para zero. É né? o, o melhor, né? A minha resolução espectral vai para zero. Então, aquele, aquelas frequências, o que, que eu estou fazendo com isso? Todos aqueles coeficientes que eu, que eu tinha, eu vou fazer com que eles fiquem cada vez mais finos, quer dizer, eu vou fatiar cada vez mais esse domínio de frequência, cn, que na verdade poderia ser de n, eu vou fatiando isso cada vez mais de maneira que no limite eu vou ter uma função contínua descrevendo como varia o meu C para cada ômega, né? então o limite W ômega indo para zero dessa integral, né? Que agora aqui já sumiu o, o a exponencial complexa. Então, o limite disso, isso vira uma integral. Ao invés de n, isso vai ser uma integral em ômega. Então, o 2π continua. O que, que, vai, o que, que esse limite vai fazer? Vai transformar isso nisso. Vai transformar isso nisso. Vai transformar o n... Em ômega, né? No, no limite da continuidade, né? O n aqui estava fazendo o papel das frequências. Né? Então, ao invés de somar em n, eu integro em ômega. Isso é f de t, quer dizer, eu estou saindo daqui. Esses dois termos se cortaram. Eu fiquei com essa integral. Né? Que é o C WN. Tá? Então, o que eu acabo tendo no limite contínuo, é o seguinte, se eu faço o produto escalar da minha f com cada uma das funções de base, eu obtenho cada um dos coeficientes, cn. A diferença é que agora eu estou fazendo com que o meu ômega seja contínuo. Eu não tenho mais ômegas pré-determinados, né? Já, a gente já falou isso. Eu quero que meu ômega seja contínuo. Então, como eu estou variando continuamente o ômega, isso vai me dar como o coeficiente varia em função de cada ômega. E da mesma forma, se eu... Então, e aqui os limites, né? Agora a gente estendeu os limites para todo o domínio, né? Se eu pego o meu cada um dos meus C de ômega, quer dizer que me diz quanto que tem de cada ômega dentro da F, e reconstruo. eu obtenho a f de t novamente, então vamos por partes, tá? antes da gente colocar isso numa notação é, mais reconhecível, né? aqui só um minuto, está faltando 1 sobre 2π, tá? e aqui em geral, esse, esse 1 sobre 2π tem que aparecer nos, nos dois coeficientes que estão aqui na frente da integral, multiplicados, tem que dar 2π. Então, vocês vão ver autores que põem 2π aqui, autores que põem 2π aqui, autores que põem 1 sobre raiz de 2π em cada um dos termos. É indiferente. Tá? É aquela normalização da base que a gente falou algumas aulas atrás. Então, vamos pensar de novo o que a gente está fazendo. Eu estou fazendo aqui o produto escalar da minha f, com cada uma das funções da base, mas nota, eu não tenho mais um número discreto de funções na base. Agora, talvez não seja mais tão é, correto a gente pensar em funções da base. Ou eu tenho infinitas funções da base, espaçadas por uma quantidade infinitesimal de ômega, certo? Se eu quiser ainda usar a, a ideia lá da álgebra linear, né, dos espaços vetoriais. Mas o que eu estou fazendo é um produto escalar da f de t com cada uma das funções da base. Como eu estou integrando em dt, o que, que vai me sobrar? Vai me sobrar alguma coisa em termos de ômega. O, o produto escalar que eu estou fazendo aqui, geral, pra, com todas, como eu não estou especificando o ômega, eu estou fazendo com todas as funções da base vai me retornar quanto que tem de ômega dentro da F, que eu chamo de c ômega. Por outro lado, uma vez que eu tenho o C de ômega, se eu multiplico cada uma das funções da base, eu de novo usando essa nova nomenclatura, se eu vou ponderando cada uma das frequências pela quantidade é, presente dessa frequência, eu reconstruo a minha F. Tá? E esse C de ômega, a gente tem várias notações para ele, né? Se pode chamar disso, se pode chamar disso, se pode chamar disso. Por que que se usa essa notação para deixar explícito que aquilo ali também é a F, só que num outro domínio. Então, a transformada da F, que é esse til que vocês também vão encontrar muito a mesma letra, só que maiúscula. E daí, não variando em termos de T, mas em termos de frequência, é... Vou botar os coeficientes simétricos, né? Menos infinito a é infinito. Da F de T e e ômega t dt, isso é transformada direta, a transformada inversa, um Então, por que, que chama de transformada? Porque as duas representações da função são totalmente equivalentes. Aqui eu estou representando quanto, como é o comportamento da função passo a passo, para cada tempo, aonde que a função está, qual é o valor dela. Aqui eu estou representando uma análise global dela, menos infinito infinito estou dizendo quanto ela tem de cada frequência. São duas representações muito diferentes, mas que são completamente equivalentes. E por isso que a gente chama de transformada. Certo? Então, agora a gente adquiriu o mesmo patamar entre uma coordenada e outra. Antes parecia que a gente tinha escolhido uma base ou seja, um conjunto de frequências Lembram quais eram as bases? Era um conjunto de frequências Pré-determinadas Pré-determinadas, né? Embora infinitas, pré-determinadas né? Então Eu tinha essas frequências fixas E eu analisava meu sinal Em termos dessas frequências fixas Agora Eu também tenho Infinitas frequências E, e Infinitesimalmente próximas Então a, a coordenada Por exemplo, do tempo e da frequência né? Como se, se fala Mesmo que não represente o tempo físico Mas a coordenada de tempo e frequência Tem a mesma importância São tratadas da mesma forma Tem simetria entre as duas Vocês veem a simetria explícita Entre transformada direta e inversa né? Então embora é, essa representação, o, o, o conteúdo da f de ômega seja muito diferente da f de, de t, as duas são equivalentes eu consigo ir de um espaço para o outro. O espaço de Fourier, o espaço de frequências, o espaço normal, direto, ou como quiserem chamar. Tá? Um exemplo, né então vamos fazer um exemplo didático. Que é a função retangular? Que é assim, né? É que ela vale 1. Um. Na verdade, eu não, como sempre, né? eu não deveria ter desenhado essa barra aqui, né? Ela deveria existir só lá em cima. A gente. Desenho só para deixar claro que aqui tem uma transição abrupta, né? Mas ela deveria ser desenhada assim, como vocês sabem, né? Então, f de t é 1 se o módulo de t é menor ou igual a a, 0 se o módulo de t é maior que a. Então, a transformada... Menos infinito é infinito, mas como ela é zero fora dos intervalos eu só preciso integrar daqui até aqui de E e ωt, já que aqui a f vale 1 dt. Então isso dá E de omega a menos de... Que a gente consegue escrever como seno... De A ômega sobre ômega. Nota, a minha transformada, vou, vou pular aqui entre uma anotação e outra para vocês irem se acostumando, né? A minha transformada depende só de ômega, não depende mais do tempo. E que cara tem isso? Seno, seno de A, né? E que vai sendo, na medida que o ômega aumenta, desculpa, o ômega vai sendo atenuado. Então... Isso, meu desenho não tá bom, mas vocês conhecem a, a função. O que, que acontece, o que está que me dizendo, né? Eu poderia pensar, que tem frequências positivas e negativas, eu poderia pensar só no módulo o valor absoluto dessas frequências, né Mas o que, que tá me acontecendo? O que que tá me dizendo isso? Tá me dizendo o seguinte: essa função retangular ela representa, por exemplo fisicamente, uma transição. A transição de do, do uma, do uma porta que de repente recebe o acionamento do motor e passa de uma posição a outra abruptamente está em zero, passa em um e, e para, está né, em zero, passa para um e para abruptamente ou volta um circuito eletrônico que chaveia em um e abruptamente volta para zero de novo e, e uma série de, de, de outros uh, sistemas físicos que a gente tenta representar assim embora a gente saiba que esse comportamento não, não vai existir, existir na, na realidade porque sempre vai ter inércia mecânica inércia elétrica Uh, térmica e assim por diante né? então o sistema sempre vai reagir a essa mudança abrupta e tal. o que, que acontece com, esse, com essa porta que saiu do zero e foi levada a um abruptamente, ela vai oscilar com que frequências? com essas frequências certo? ela vai, ela, claro a gente teria que pensar, isso também vai ser modulado pelas características mecânicas da porta né? mas digamos assim essa transição vai produzir uma série de frequências na porta que é dado pela transformada de Fourier dessa função. Mesma coisa com o circuito. Né? Qual é o problema de circuito chaveado? Liga, desliga, liga, desliga, que ele introduz um monte de harmônicos. Um monte de ruído. Né? As fontes chaveadas de computador, as fontes de, de carregador de celular, são todas as fontes chaveadas de alta frequência, 100 kHz, ou mais, que podem introduzir um monte de ruído. Certo? Então, nota que, que a gente está descrevendo o comportamento de um sistema físico de uma forma completamente diferente agora, né, em termos de frequência. Em termos qual é, que tipo de resposta de frequência... Essa transição provoca. Uma transição no tempo, que tipo de resposta de frequência provoca? É interessante a gente pensar que as, que as transições suaves no tempo, aqui eu estou falando no tempo, tá? elas vão produzir as coisas suaves, são de baixa frequência. Vou desenhar, hum, não sei como é que eu vou desenhar para ficar melhor, algo verde. Então, as transições suaves elas vão produzir coisas de baixa frequência, o que, que é baixa frequência? Próximo do zero em ômega. As coisas que variam muito abruptamente no tempo, variações abruptas, são alta frequência. Certo? Então é, vou dar um exemplo sintético para vocês, depois é, se a gente tiver a oportunidade, a gente faz na prática. Imagina que eu tenho uma, uma música, tá? Um tambor. Um tambor. Vou representar ele por um. Por um harmônico, tá? E em cima desse tambor tem um grilo. Ju, em cima que eu quero dizer junto, né? Cantando junto tem um grilo. O que que, que vai ser captado pelo microfone? Bom. Essas duas componentes... Então aqui... Eu queria fazer na mesma página, vou tentar. Não vai dar. Vou fazer aqui. Essas duas componentes, o tambor vai aparecer assim. Eu estou simplificando, né? Não é só, nunca é só uma frequência, né? Porque tem os harmônicos, tá? O tambor vai aparecer assim. O grilo vai aparecer. Aqui, o grilo é o rosa, tá? Isso aqui em frequência. Aqui, eu preciso ser mais explícito, né? Porque não é óbvio para vocês isso ainda. O microfone, naturalmente, vai captar os dois juntos, né? O que não? Imagina que o grilo, o, o som do grilo é indesejável, mas o microfone captou os, captou os dois. Se eu for olhar a minha F de T, é muito difícil eu filtrar só o grilo. Mas se eu vou para a transformada de Fourier, é muito simples eu filtrar o grilo. Eu pego esse segmento aqui. Pego esse segmento aqui. Igualo ele a zero. Faço a transformada inversa. Que às vezes também se escreve assim. O que, que eu vou obter? Só o tambor. Esse recurso, por exemplo, que eu estou falando explicitamente, é muito utilizado em áudio. Né? É, provavelmente os aparelhos de celular que vocês carregam têm mais de, de uma transformada de Fourier dedicada dentro deles. Né? Para remover ruído, para fazer compressão. Né? No final dos anos 70, início dos anos 80, o, umas pessoas desenvolveram... Eu não lembro o nome das pessoas, eu posso informar depois. Desenvolveram, já existia uma coisa que é a transformada discreta de Fourier que é mais ou menos a série de Fourier como a gente falou porque em sistemas digitais todas as coisas são discretas né? tanto em tempo quanto em frequência então em sistemas dig digitais a gente tem que usar uma, uma transformada discreta bom, mas esses pesquisadores descobriram uma maneira muito eficiente de fazer isso que é chamada FFT-Fast Fourier Transform. De maneira que é muito simples, eu até já implementei uma transformada de Fourier discreta, tá? em C, em Python, ela roda num tempo razoável, alguns segundos. Se tu implementa uma transformada rápida de Fourier, a FFT, em geral ela roda mil vezes mais rápido ou, ou mais que isso. Porque existem muitas contas que são repetidas, que, que são redundantes na transformada discreta. Então, nessa transformada rápida, os autores se deram conta que, ao invés de refazer essas contas várias vezes de maneira redundante, eles poderiam reaproveitar os resultados. Bom, qual é a importância disso? Que então foi possível desde os anos 80, tá? Uh, colocar a transformada de Fourier em muitos dispositivos e por isso ela se tornou muito mais importante do que ela já era porque o que a gente discutiu até agora é muito importante mas a gente ainda discutiu isso num âmbito que é mais importante do ponto de vista teórico e formal e analítico quer dizer, tem algumas equações diferenciais que a gente aplicando a transformada na equação diferencial a gente consegue resolver mais fácil que trabalhando a equação diferencial diretamente Existem outros domínios em que a gente pode analisar mais facilmente, pensando em termos de Fourier. Mas do ponto de vista dos sistemas digitais e, e de apl aplicabilidade da transformada, a transformada rápida de Fourier foi muito fundamental para que isso acontecesse. Então eu acho até que o nome, o nome do, do, do artigo é Um algoritmo para toda a família. Não, não sei se é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. For the whole family, ou for all families. Porque o, aut o autor estava querendo dizer que se tornou tão popular que algum dispositivo na cozinha pode ter, no, no na pessoa, na criança, tem algum dispositivo que tem transformado de Fourier, o, o pai, o filho, a mãe, a filha, a tia, todo mundo tem algum dispositivo que trabalha com transformado de Fourier. Então, um dos objetivos para ela ter adquirido tanto sucesso, não só digital e numérico, mas também informal, é porque ela foi possível ter uma grande aplicabilidade é, desses meios. né? E isso é uma coisa que começou a ser desenvolvido no início do século XIX, né? na equação do calor, quando o Fourier trabalhava nisso. Então, então é um... um um, tem um arcabouço teórico, tem os, os algoritmos para aplicação dela. As ideias são muito, muito bem desenvolvidas. O que a gente está fazendo aqui é uma, uma introdução que cabe à disciplina, né? Mas tem muita coisa que seria interessante vocês é, pesquisarem, lerem, entenderem, porque tem muitos domínios em que ela se aplica. Processamento de som, processamento de imagem, é, imagem médica, imagem astronômica... Em geral, quer dizer, a transformar de Fourier é o feijão com arroz de processamento de sinais digitais. Tá certo? <risos>